bizno Aleluia Aleluia Aleluia Aleluia Aleluia Aleluia Aleluia Aleluia O Senhor esteja convosco está no meio de nós E proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos Naqueles dias, depois da grande tribulação O sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais As estrelas começarão a cair do céu E as forças do céu serão abaladas Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens Com grande poder e glória ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade a outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes, e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes a acontecer essas coisas, ficais sabendo. Que o Filho do Homem está próximo às portas Em verdade vos digo Esta geração não passará Até que tudo isso aconteça O céu e a terra passarão Mas as minhas palavras não passarão Quanto aquele dia e hora Ninguém sabe Nem os anjos do céu Nem o Filho Mas somente o Pai Palavra da salvação Irmão e irmã amados Estamos caminhando para o fim de mais um ano E não apenas o ano civil Que se finda em dezembro Mas também o ano litúrgico Que se encerrará no próximo domingo, com a festa de Cristo Rei do Universo. E daí nós começaremos um novo ciclo na liturgia, em tudo aquilo que nós celebramos, com o primeiro domingo do Advento, em preparação para o Natal. É assim que funciona o ano litúrgico na igreja. Nós temos vários tempos especiais em que nós celebramos os maiores mistérios da nossa fé. E sempre estar diante do fim de um ciclo nos faz repensar, rever a nossa vida. Não adianta que ninguém vai conseguir fazer revisão no último dia de dezembro para dia 1 de janeiro, não é? Então nós precisamos desde já fazer um balanço da nossa vida, como que nós estamos vivendo, quais são as escolhas que nós estamos fazendo, até que ponto a fé está presente na nossa vida, muito além desse momento que nós estamos aqui, ou dos momentos de oração que nós temos em outros lugares. A palavra de Deus vai nos falar sobre as coisas últimas, vai nos lembrar da finitude que está presente nessa terra. Tudo passa, tudo passa. E hoje a palavra seja na primeira leitura, seja no evangelho, se utiliza de uma linguagem apocalíptica. Que é repleta de sinais, de figuras e que não tem por intuito causar medo em nós, mas sim nos causar esperança, gerar essa esperança. Porque a linguagem apocalíptica, sobretudo do livro do Apocalipse, era assim apresentada aos primeiros cristãos em forma de símbolos. Porque eram códigos que apenas os cristãos eram capazes de desvendar, de interpretar. E falava assim das perseguições, da morte que eles estavam enfrentando por acreditarem em Jesus Cristo daquele tempo de grande tribulação, mas falava também da vinda de Jesus, da vitória de Jesus. É portanto, não um livro de terror, mas um livro de encorajamento. Um livro que inspira as pessoas a se manterem fiéis, perseverantes, porque Jesus Cristo já é vencedor. E hoje nós vemos que Daniel nos apresenta esta realidade, dizendo que os justos ao final brilharão, porque os justos têm a sua luz no próprio Deus. Você se lembra da semana passada, você que participou da missa no último domingo, na solenidade de todos os santos, que nós falávamos que os santos são como o um reflexo, um espelho que... Reflete a luz de Deus Assim também serão justos Ainda que os justos nesta terra Por vezes sejam desconsiderados Ou quem sabe até mesmo passados para trás Ou tidos como bobos No final os justos vão resplandecer Porque perseveraram na virtude Foram pessoas éticas foram pessoas que buscaram a vida de santidade. Foram pessoas humanas, como nós já refletíamos. Mas a palavra de Deus hoje vai nos falar também através de Marcos. Que Jesus diz que os astros vão ser abalados. Mais uma linguagem apocalíptica. O céu, o sol vai se escurecer. A lua vai perder o brilho e as estrelas vão começar a cair. O que parece isso? Fenômenos estrondosos climáticos, naturais, não é? Na verdade, não sabemos se na segunda vinda de Jesus, quando ele voltar glorioso, acontecerá isso. Mas nós sabemos que, teologicamente, estes símbolos têm um sentido. Na antiguidade, os egípcios cultuavam o sol e outros astros e outros elementos da natureza como se fossem divindades. E no entanto, essas crenças, essas religiões caíram, caíram. Também os poderosos muitas das vezes se veem no alto, no topo, como o sol, não é? Como se tudo girasse em torno deles. Aliás, Jesus fala hoje das estrelas que vão cair. E este nome, essa expressão também é usada para os famosos. Quem são as estrelas dos nossos tempos? Quem ditam modas? Quem são aqueles que têm visibilidade e por vezes até mesmo arrastam multidões com o seu jeito de ser, de viver, com a maneira de pensar e que nem sempre são modelos para nós, na maioria das vezes não são tão exemplares assim. Estes que estão no poder, cairão? Porque o verdadeiro poder, que prevalecerá, é o poder de Deus. Aquelas certezas meramente humanas, vão desmoronar. Aquelas celebridades, nas quais nós até depositamos uma certa confiança, não é? Ao final, cairão. A dinâmica dessa vida é assim. Um dia você está acima e depois vem alguém mais talentoso, já não está mais, não é? Um dia alguém usa do poder e muitas vezes usa mal. No outro dia, isso cai. Somente o poder de Deus vai permanecer o que não cairá é a nossa fé em Jesus Cristo aí que, aí que tem que estar o fundamento da sua fé e não nas pessoas e não naquilo que a gente talvez idealizou no outro Jesus diz que os anjos serão enviados para todas as extremidades da terra e aqui na Sagrada Escritura a expressão, a figura do anjo, além de ser aquele ser celestial, tal como nós conhecemos e acreditamos, que nos acompanha, os anjos, acima de tudo na Sagrada Escritura, são os mensageiros. E nós temos também muitos anjos sem asa, que são mensageiros para nós. São pessoas que servem a Deus, são pessoas que anunciam o próprio Deus, você também pode ser um anjo na vida de alguém À medida que você se torna porta-voz Tem muita gente que é porta-voz da desgraça E deita e rola com essas passagens bíblicas Para aterrorizar as pessoas e nem sempre formá-las na fé Cuidado Muito cuidado Porque às vezes alguns ao invés de seguirem realmente a mensagem de Jesus Cristo, que é sempre mensagem de esperança, que vai gerar mudança de vida, acabam se utilizando desta mensagem para pregar a sua própria vontade. Às vezes de querer eliminar as pessoas, não é? colocando um Deus justiceiro, que na verdade é muito mais a expressão de como essas pessoas veem os outros, e às vezes acabam se vendo como santas, não, quem julgará é Jesus, vamos deixar Jesus ser o juiz? Nós somos os seus mensageiros, é isso que nós precisamos, é disso que o mundo precisa, e nós vamos ouvir nesses próximos dias sobre o fim dos tempos, é o fim de um mundo de egoísmo, de um mundo de pecado e o surgimento de um mundo novo em Jesus Cristo. Afinal de contas, a tribulação da qual a palavra fala, não é apenas algo futuro, mas é algo que já aconteceu e também acontece. Aconteceu com tantas outras gerações. Gente, olhe para a vida dos primeiros cristãos nas comunidades primitivas. Eles viveram o apocalipse. E de certa forma nós estamos vivendo também diante do caos, de tantas coisas que nos acometem e que querem nos roubar a fé. Mas aqueles que perseverarem serão salvos. Essa é a grande mensagem do Apocalipse, nós queremos perseverar na fé. Nós queremos ser pessoas que veem os sinais de Deus. E quais são os sinais? Jesus fala hoje de um sinal tão simples, depois dele falar dessas figuras que acontecerão, aliás, que estão no céu, que acontecerão de forma muito simbólica Ele vai usar a parábola da figueira Quando uma figueira começa a soltar as folhas verdes, as pessoas sabem que vem o verão Quando começa aquele monte de mosquitinho na igreja, não é? Isso é sinal do que? Hã? Chuva? Não, o que que é? Normalmente é chuva Não é? Então a natureza já nos dá sinais Não é? Também na nossa fé nós temos sinais E muitos deles são sutis Não espere sinais estrondosos, de trombeta Tudo isso tem um sentido bíblico Mas os sinais que Deus nos dá Só podem ser lidos pela fé, você precisa interpretar aquilo que Deus está falando e através daquilo que acontece, através daquilo que Ele fala por meio da palavra, que Ele fala por meio de alguém, são os mensageiros dos quatro cantos da terra, se você não ouve esses mensageiros, não é som de trombeta que você vai ouvir irmão, irmã, Deus está nos chamando sempre para uma vida nova, e aí que deve estar o coração do cristão sempre sintonizado com Jesus. A fé que acaba incutindo medo nas pessoas, coloca freio até um certo ponto. Ah, não pode porque a minha igreja não permite, a minha fé, né? E as pessoas até se contêm, se seguram. Mas depois que elas não aguentam mais, elas soltam para valer. O medo não é suficiente para nos, nos manter Firmes na fé, mas a esperança sim, essa sim, pode vir uma tentação, mas você tem a sua esperança em Deus, que essa vida não acaba aqui, então você conscientemente diz, não, não é isso que eu quero para a minha vida, eu tenho vontade? Tenho. Está passando isso por, pelo meu pensamento, pelo meu coração? Sim, mas não é assim que eu quero viver. Porque eu confio em Deus, eu tenho esperança. Ah, mas é só esta vez, é a última, é uma oportunidade que você está tendo, não é? Aproveita. Ah, mas não é pecado. Se for assim não tem problema. E são tantas coisas não é? que falam na nossa mente e se não houver a esperança, nós não vamos dizer, não, eu não quero isso. O que eu quero realmente está no caminho de Deus. Eu confio que ele tem um projeto na minha vida. Eu acredito que a vida não é só isso, que a vida é mais do que aquilo que eu sou capaz de enxergar, e é isso que ilumina as minhas escolhas, que ilumina a minha existência, a esperança de que um mundo novo virá. Esse novo mundo novo precisa também ser construído por nós a cada dia. O mal não desaparecerá do nosso meio tão logo, não é? Mas o mal será desmoronado em Jesus Cristo porque o mal já foi vencido. Nós ainda convivemos com o mal. E às vezes a gente tem a impressão de que não vale a pena fazer o bem, porque afinal de contas o mal está impregnado. Mas a nossa esperança nos diz, Jesus já venceu. O que acontecerá é que Ele vai se manifestar um dia. Então nós queremos perseverar no caminho do bem. Enquanto há males à nossa volta, nós ainda queremos dizer, não, eu quero ainda seguir o bem. Eu quero fazer diferente Eu quero me aventurar numa vida completamente diferente Daquilo que todo mundo diz que é assim mesmo Ou que todo mundo vive Aí está a verdadeira vitória de Jesus Cristo E é nele que nós esperamos É nele que nós confiamos E é nele que nós queremos viver cheios de esperança Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos,